Com paixão. Hum. E vamos complementar com esse outro garoto. leão você está se chicoteando muito no sentido de se cobrar muito e é preciso mais compaixão com você mesmo porque essas experiências te levam a expandir a consciência para que aconteçam mais atitudes conscientes e Atitudes conscientes não geram culpa, por mais difíceis que sejam a decisão ou a situação do momento. Se você estiver consciente, você sabe o que está fazendo. E tendo compaixão com a sua pessoa, você conseguirá fortalecer o seu poder interno, se nutrindo com... Confiança, acreditando em você e no quanto você é merecedor, e enxergando assim as oportunidades de novos começos de sucesso, de consciência e clareza que te tragam um sentimento de realização, de modo que você não desista no primeiro momento que acha que deu tudo errado, mas que continue lapidando, estudando, fazendo testes e alimentando o seu eu lá da frente. Agora, você tem uma escolha para tomar entre duvidar de você, acreditando nos outros, ou... Seguir em frente, pulando obstáculos e conquistando uma vida sólida e harmônica. De modo que o que está ruim fique para trás. Olha aqui na Carta Quatro de Paus os personagens chegando até uma fase muito melhor, inclusive celebrando. As escolhas que fizeram naquele momento de indecisão, enfraquecimento. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Universo, nós todos somos apenas poeira cósmica. Então, para que esse chicotear é uma carta que expressa equilíbrio? Porque você não é feito apenas desse corpo material. Você é luz. E uma luz muito vasta. E nem sempre as coisas giram em torno de você mas estão lá, junto de você, em constante construção e conexão. Tá bom? Gratidão!